Salve, salve, rapaziada. Começou mais um vídeo pra vocês de Point Blank. Já faz um tempo aí que eu, que eu deixei de gravar, né, mano? Tô um pouco ausente do PB. Uma rapaziada aí me pediu pra voltar a gravar, então eu resolvi gravar esse vídeo. estamos jogando aí de P90, beleza? Mano, e já é... acho que umas A décima tentativa que eu tô fazendo aqui, tentando gravar. Porque toda sala que eu entro, tem hack, okay, tá foda. Vamos ver nessa sala aqui se... é mano? Porque... Se... Senão não dá, velho. Vamos nessa, vamos nessa. Cara, 120 já começou bem, já a sala é foda, né, mano? Ah, mano, caralho, esse cara não respeita, né, mano? Infelizmente, eu nem vi também se essa sala era a camp, né, mano. Tô jogando o cara aqui e nem lembro se só era campo. vou preparar aqui, ó. O cara pulou. caralho Headshot Caralho travou tudo aqui, velho É, os caras reclamou do 120 ali Eu acho que essa não era campo não é, é campo sim, mano Mais um Alho, eu dou HS, leva HS. Fire in the hall. O freg tá bom. Cara, esse cara tá o foda assim na sala aqui. Olha isso, mano. Esse cara tá de FC. 120. Porra. O cara me matou de cada 2 me HS aí, monstro, hein? 5 a 0, fé de pano. Né? é bom. Aí, os caras chamam o cara de Bom, não sei, né, mano? -se. Cada um prepara aqui, ó. Nossa, parei o cara na cagada ali, nem, nem queria, mano, nem queria. Nossa, ela acabou aí, ganhamos. Ganhamos não, perdemos, né? Perdemos. Win. Foda, mano. Tá de boa, tá de boa. Rapaziada, o vídeo vai ser bem curto mesmo, é só isso que tem pra mostrar. É só pra mostrar assim que eu vou, vou voltar a gravar uns vídeos de PB aí pra vocês, beleza? Pra quem curte aí. Sei que meu canal é mais focado em GTA, mas pra quem curte aí eu vou tá trazendo mais vídeos de PB, beleza? Então é isso, deixa um like aí no vídeo aí, tamo junto e é nóis.